Salve, salve! Estamos com mais um episódio de Forza Horizon 1, cara. Que top! Olha esse gráfico aqui, mano. Fiquei muito feliz aí que a galera gostou da ideia de trazer essa série. Estou aqui no segundo episódio eu aceito sugestão de carros. Do que você quiser, deixe nos comentários. E lembrando que eu vou deixar todos os episódios na descrição do vídeo, tá? para quem tá começando a acompanhar, beleza? Olha só, a gente tem um desafio pra gente fazer aqui e ele é classe B, né? E esse carro nosso, ele tá classe B. 437. Dá pra gente dar um aprimoramento nele antes de fazer esse evento aqui. A gente já está na oficina, vamos entrar? Ei, garoto. Bem-vindo à minha oficina. Qualquer carro que você tenha, eu posso aperfeiçoar. Vá em frente e veja os aprimoramentos. Temos de tudo, de calotas a amortecedores. E se não quer fazer o serviço você mesmo, me avise qual tipo de automóvel que deseja, e eu farei o trabalho duro em seu lugar. beleza eu vou começar aqui na parte de manobra né modelos de carroceria podem acrescentar tanto estilo quanto o manejo melhorado nós temos kits para tudo que vale a pena eu não sei se 8,3 de manobra tá bom mas eu vou aumentar aqui mais a manobra dele porque não sobe tanto o nível do carro temos aerofólio Cara, olha o aerofólio do Forza o tanto que é bonito, mano Esse aqui é muito mais bonito que o atual Deixa nos comentários se você acha ou não Eu sei que largura de pneu traseiro a gente pode aumentar aqui, que não tem problema A roda eu vou deixar esse modelo original que eu acho muito bonita Vou colocar barras estabilizadoras também A gente tem a redução de peso aqui, né? 2 mil Mas é para classe A Deixa eu ver aqui se dá para colocar peças de motor aqui pra gente ter também desempenho, né? Beleza, o nosso carro tá aqui, classe B, certinho, com manobra, algumas peças de motorização, largura de pneu também eu coloquei, beleza? Vamos procurar aqui o nosso evento, é esse evento aqui. Vamos lá, eu vou cortar direto pra lá, tá? É engraçado, tem que segurar a embreagem e depois soltar pro carro sair, mano. Muito, muito top. Tô impressionado ainda o tanto que esse jogo aqui tá bom de gráfico textura, tá muito top, jogabilidade muito, muito boa, muito atual, melhor do que muitos jogos atuais aí no mercado. Então vamos cortar lá pro evento. Beleza, chegamos aqui ao nosso destino, vamos Você entrar aqui no evento. Nesse nível, há alguns competidores muito durões. Ramona cravache é um obstáculo a ser derrotado. Os olhos bem abertos, você pode aprender algo. Beleza, vamos lá, vamos lá, concentração total. Eu acho que eu coloquei manobra demais nesse carro, mano. E o tanto que esse aerofólio é mais bonito do que o aerofólio atual, pelo menos eu acho muito, cara. Muito mais top esse design de aerofólio. Ainda bem que o, Foz, o próximo Forza Motor Sport vai vir totalmente novo, né? Com novos aerofólios, para choque. Tomara que venha várias opções, né? E isso vai resultar no próximo Forza Horizon, né? O Forza Horizon 6, que eu acredito que vai ser melhor trabalhado. Porque esse Forza Horizon 5 que lançou agora, ele é. Cara, lançou eles por causa da pressa da nova geração, né? E o jogo tem muitos, muitos bugs muita muita coisa que dá para você aproveitar ali e é uma experiência. Ótima direção. Você chegou ao quadragésimo lugar na classificação de popularidade. E a experiência online também não é das melhores, né? Nossa, cara, o primeiro ali sumiu, velho. Será que dá para buscar ele? Vou Concentrar aqui para a gente ver se busca ele. Que na classe B eu acertei nas peças aqui Porque o carro tem uma velocidade bacana Manobra tá excelente Física tá muito boa Eu acho que não existe mais aquela, aquele mato que a gente batia E ele segurava o carro, sabe? Antes tinha um mato, mano que Se você batesse nele era muito bizarro Ah, ele era de titânio, velho Nossa, mano Chegou, chegou chegando Beleza, conseguimos Resultado excelente. Continue assim. Mais dois eventos amarelos para você. Escolha à vontade em qual vai entrar primeiro. Vamos nesse aqui que esse que tá mais próximo, né? Tem que segurar a embreagem e soltar para o carro sair, já tô aprendendo. Eu, eu já ativei o, a legenda Eu tive um problema Já tive vários problemas de direitos autorais nesse game aqui Então a, a gente vai aprendendo Eu vi que algumas cutscenes Como o pessoal do Forza fica falando junto com, com a música né? O, o Forza tirou até... E é para cá O Forza tirou até a voz de alguns personagens mano. Eu tenho que ficar procurando na internet para ficar interessante a o nosso a você nossa série né seu você está fazendo progresso nessa categoria de pulseira mas não se esqueça que ainda tem muitos eventos pela frente seu carro não pode participar desse evento mas você tem um carro que pode em sua garagem se quiser entrar agora esse evento é classe C né vamos pegar aqui esse carro Conselhinho, garoto. Não se preocupe em chegar ao pódio, tente chegar ao fim da corrida. Cara, deveria ter essas cutscenes desse jeito aqui em todos os Forza, mano. Eu acho que eles vão focar no Forza 6, cara, porque o Forza 5 aí, ele, ele, ele não tá sendo criticado pela... A, a grande maioria, assim, principalmente quem é novato no Forza Horizon 5, né? Porque é um jogo assim que é... Que é para quem é jogador casual mesmo, só faz a campanha É um jogo ok e tal, mas para muitos jogadores aí Principalmente a galera das antigas aí Percebe muita, muitos erros Quem jogou as séries antigas de Forza Percebe que falta muita coisa nesse Horizon 5 E jogando esse Forza Horizon 1 aqui Você vê que essa, sim, essa simplicidade que a gente tem aqui é, é uma coisa que falta no, no Horizon 5, né? Então eu acredito que fosse o Horizon 6 Eles vão trazer algo mais interessante pra gente Porque esse Horizon 5 aí Ele é tipo assim, aquele jogo que teve que ser lançado pra, Por causa da nova geração de consoles, né? Engraçado que o Forza Motorsport 5 Que eu pretendo fazer uma série dele também Ele foi um jogo que foi lançado meio que às pressas também Só eu acho que ele deu, teve mais tempo, né? Porque ele foi lançado para a nova geração, é um jogo que eu já trouxe a gameplay dele, e dá pra ver que é um jogo muito bonito, um jogo muito completo, e cara, eu joguei ele demais, eu não percebi nem um bug, não percebi nada de errado nele. Eu sabia que tinha visto velocidade em você. Beleza, vamos buscar aqui o, o nosso próximo evento que tá ali. Ah, eu já vou cortar pra lá, né? Senão vai ficar muito grande. Mantenha-se à direita. Cara, eu vou ficar atento. Se o Forza Horizon aparecer de novo na loja, igual apareceu acidentalmente, eu vou avisar imediatamente a comunidade nossa aí. Vou fazer um vídeo bem rápido avisando, tá? Então fica ligado aí no canal. Atenção. Continue assim e pode conseguir uma vaga nos eventos da pulseira verde. Acho que você veio ao Horizon para correr por diversão. Bem, está na hora de parar de sorrir. Aqui é onde nós começamos a correr de verdade. <risos> Cara, muito massa essas cutscenes, né? antes de começar a corrida. Ontem, né, não sei quando é que você tá vendo esse vídeo, mas a gente fez aí o evento do Hams Racing History do Forza Horizon 5, né, que conta a história do México com o um personagem lá. Mano, não é, não é a mesma coisa, né, não é isso aqui, isso aqui é outra história, né, cara. E eu acho que o... eu tô, eu tô assim com a esperança bacana para o Test Drive que vai chegar aí pra gente, né? é Porque é um jogo novo e quando o jogo é novo assim, eles tentam conquistar o público com um modo campanha bacana, né? Não é tipo o Grid Legends aí que foi lançado aí recentemente tipo assim, não tem nada. Você só entra lá no jogo e faz as corridas e pronto então eu acho que vai ser interessante esse teste drive né que já disseram já disseram mais ou menos como é que vai ser a história mano a pista é muito estreita cara então às vezes a gente tem que trocar a tinta aqui para para ultrapassar né principalmente porque é duas voltas cada corrida aqui então não é fácil né Mas vamos lá vamos lá lembrando que o nível está difícil e eu tô usando o câmbio manual com embreagem esse carro aqui tá muito bom de manobra. E eu tenho que dar um jeito de ultrapassar. Ainda bem que ela deu uma aliviada ali. Porque são só duas voltas essa corrida. Lembrando, se você tá gostando desse tipo de conteúdo, deixa o like aí, tá? Não esquece não. Manda um salve nos comentários também. para gerar engajamento nesse conteúdo aqui. para Pra gente é, trazer esse tipo de conteúdo, né? Fazer um canal além de força. E um canal de conteúdo igual esse aqui relembrar alguns jogos que a gente curtiu aí no passado. Os pilotos estão começando a falar sobre você. É isso aí, corredor. Você está progredindo. Eu tenho uma pulseira verde à sua espera na central da corrida. Vejo você lá. Eu não perco pra novatos. Você ganhou a pulseira, mas não vai me vencer no um a um. Eu aposto meu carro. Vem me procurar se for homem o bastante. Ah, agora é a corrida contra o, o chefão, né? Passa Pô, aí é da hora de demais. Seguro. Ah, cara. Então, a... Ah, você tipo as... assim, mano. Lembra um pouquinho a, a blacklist, fez. né? Do Nid. Caraca, você muito chegou. top. Da hora, né, mano? Tipo uma blacklist, é o jeito que é o bagulho, velho. O carro dela acelera bem bem mais, mas não entendi tirou o pé então, tá bom, Mano, por enquanto eu não sei se é porque eu tô usando aqui o câmbio manual com embreagem mas eu tô achando até de boa, né eu lembro que quando eu fiz a live do Forza Horizon 1 no Youtube uma vez é, eu passei mal com Darius, velho nossa, a galera das antigas aí ria demais de mim eu vou ver depois, eu vou fazer um teste Depois que eu zerar esse game aqui Eu vou dar um time E vou ver se eu zero durante a live da, Que a gente faz lá na Twitch também Se desse, será que é, tem servidor ainda, velho? Eu vi Forza sim que Forza 5 tá sem servidor, hein? Ah não, Forza Horizon 1 ainda tem servidor Sabe por quê? Tem a, a lá na comunidade Forza BR Que é do meu amigo Giovanni é, lá o pessoal posta direto, velho, os comboios e tal. Aí, tipo assim, os caras falam o seguinte, ó, se você entrar no modo online do Horizon e tal... Porque aqui tem como entrar na, tipo, a vida Horizon, né? Que você fica no mapa e aparece outras pessoas. É, ou, eu acho que é a corrida, né? Você adiciona a galera, adiciona a galera, chama num grupo tal, combina... Aí tem como você ficar de rolê com a galera, fazendo zoeira no mapa e tal... Da hora, hein? Eu acho que até o Forza Motorsport 4, ele também tem é, tem servidor ainda. Acho que eu vou. ter um amigo meu que quer me vender um Xbox One baratinho, velho. Eu vou ver se eu consigo. Eu vi que o Igão achou um. Um emulador de Xbox 360, né? Ai, caramba! E dá pra... Eu acho que é 360 esse emulador. Dá pra jogar o Horizon 1, hein? Só que assim, o gráfico não vai ser igual a esse aqui. Esse aqui tá... tá com perfil de Xbox One X, né? Então a qualidade é um pouco melhor. Eu vi o vídeo dele lá e tal. Tem como aumentar a resolução. Só que eu acho que quando você aumenta demais a resolução... Tirar a sombra, né? Fica meio esquisito. Fica... Não fica muito orgânico, né? O game... Eu prefiro jogar com a resolução normal. Tomara que dê pra gente criar um servidor. Imagina, ó, criar um servidor no PC e a galera do PC jogando, velho, ia ser top, né? Só não pode arrastar o carro na parede, viu, malandro? Acho que isso pertence a você agora. Você é melhor do que eu pensei, bonitão. E aí, como está? Sua pulseira ainda está esperando na central da corrida. Venha pegá-la. Beleza, vamos lá na central. Eita lasqueira, tomei uma porrada ali. Depois de descobrir um posto, você pode voltar até ele rapidamente de qualquer lugar. Tudo por um preço. Basta selecionar o posto que deseja em seu mapa, pagar a taxa, e então nós fazemos todo o trabalho duro para garantir que você seja colocado do lado dele. Se você deseja manter baixos os custos de viagem rápida e se divertir ao mesmo tempo, então eu sugiro que veja quais jogadas publicitárias estão em oferta. Pô oh, bacana, eu tinha esquecido disso aqui, cara. No... Da hora, mano Isso aí tem lá No Horizon 4 é... No Horizon... é, no Horizon 4, 5 São as casas, né? As nossas casas E aqui é, é Esses eventos Ah, bacana, velho ou Da hora, né? Os caras vão pegando as ideias E vão modificando Esse jogo aqui é do caramba, mano Vamos cortar direto pro evento, né? Beleza, chegamos aqui Vamos pegar uma pulseira agora, não é? uma pulseira verde. Isso abre vários eventos novos para você. Continue subindo a escada da fama. Olha, apareceu três eventos pra gente. Eu acho que dá tempo a gente fazer ainda, né? Então vamos correr nesse primeiro evento aqui. Beleza, vamos lá. Tem que segurar... É massa. Tem que segurar a embreagem... Acelera e depois solta. É tipo o carro da vida real, é assim, mano. No, nos forças atuais, você só acelera e vai embora. Isso aqui tá, tá mais real, né? Metros, Beleza, estamos chegando aqui que no que nosso precisa. evento aqui, rapaz. Eu tô com as portas fechadas aqui por causa, por causa do som, né? Imagina o calor que tá aqui, você velho. Você chegou ao seu destino. Os eventos de pulseira verde são dureza e até agora você se saiu bem. Fique de olho em Ali Howard. Ele é o cara a ser derrotado se você deseja avançar. Ah, esse é o carinha das corridas de você rua, né? não pode é? participar desse evento nesse carro. Selecione outro na garagem. Ah, é classe C o evento? Deixa eu ver. Ah, vamos com esse carro aqui. Eu vou procurar vocês no meu espelho. Isso, se conseguirem ficar perto... <risos> Beleza, vamos lá, vamos lá. Eu acho que a aceleração tem que ser mais de boa, né? O carro não escorregar tanto. Vai, vai, vai. Não sei se tem algum esquema para largar melhor, se tem que segurar a embreagem. Tomar cuidado para o pessoal não sumir, né? Eu não manjo das pistas, então tem que ter um certo nível de concentração aqui para mim não me ferrar, vou tomar uma porrada agora né? Ô milagre, só uma portada só Vamos lá, vamos concentrar aqui Impressionante os detalhes. Lembrando que é um jogo aí de 2012, né, se eu não me engano. É muito bem detalhado, cara, muito bem detalhado. O game chegou pra ficar, né, chegou pra ficar. É sempre bom ver um novato se destacar. Eu gosto do seu estilo, meu. Você tem alguma coisa aí. Escuta, eu tenho esse lance que rola no estacionamento de Carson, sabe? Vai lá visitar e a gente vê como você pilota quando tem mais que apenas alguns pontos em jogo. Você tá entendendo o que eu tô dizendo, né? E isso fica só entre nós, beleza? Continue assim. Olha aqui, mano. Foi aqui que começou as nossas corridas de rua. Vamos lá. Beleza. E 4 quilômetros. Tem que cortar direto pra lá, velho. Não tem como. esquerda. Beleza, estamos chegando aqui nas corridas de rua. Mano, até o Horizon 1 tem cidade moderna, hein? Acho que é só o Horizon 1 e o Horizon 3, né? Que tem cidades modernas. Ah, não, o, o 2 também tem. Até que é moderna aquela cidade do 2. Você chegou ao seu destino. Eu sabia que você não ia resistir. Esse é o lugar. A força vital por trás do espetáculo. Viciados em adrenalina recebendo sua dose. Mas radical mesmo só fica quando você arrisca tudo. Você ter ficado colado lado dos meus cocanhares do campeonato, Brother e isso eu respeito! Sério! Mas o que temos aqui é um tipo diferente de experiência. Tudo ou nada, você nunca sentiu uma coisa assim antes. Chega junto sempre que você quiser, cara. E aí, moleque, vai entrar ou não? E aí, cara, você ganhou minha atenção. Agora eu preciso do meu respeito. Mostra aí o que você sabe fazer. Beleza, vamos começar aqui nesse evento da classe C. Você quer participar desse? Ah, ah, eu acho que não, brother. Ah, eu vou com esse carro aqui, tem mais arrancada, né? <risos> Esses caras não estão aqui pra brincar, meu irmão. O vencedor leva o dinheiro. Beleza, vamos lá. Eu quero é o dinheiro mesmo, meu filho. Acho que dá pra gente terminar essas três corridas, né? E continuar na próxima. Nossa, velho, que bonito, cara. Eu tô gostando muito desse game porque ele tá rodando liso. Antes ele tava rodando a 30 frame. Eu acho que isso aqui não é 30 frame, mano. Né? Porque não tá dando aquela sensação que não é tão legal depois que você acostuma a jogar a 60 frame. Mas pra quem já jogar a 30 frame, não tem problema nenhum. E sem contar o... a textura, né? Que melhorou demais, demais. Vamos concentrar aqui no evento, né? Escuta um pouquinho o som do carro aí. câmbio manual, eu lembro que eu jogava no automático, mano, esse jogo aqui, cara, Olha o tanto de a experiência que eu perdi, né é por isso que eu falo, mano, tenta aprender a jogar com câmbio manual, aí que você vai ver o tanto que é bom, você controlar o carro, redução de marcha freio motor, nossa, é muito bom, mano, e eu tô tendo essa experiência agora no Horizon 1 tá top demais, cara Beleza, vamos fazer essa aqui classe B, a gente tem um carro legal. Você quer ser um vencedor, brother. Ninguém liga pro resto. Vamos lá, meu carro tá tunado, né? Agora vai ser mais fácil. Eu vi que vai ter um evento, o próximo é classe A, né? Vou ter que tunar o carro automático, mano. Que Eu não tô muito afim de ir lá no festival e depois voltar aqui, não. Vou gastar uma boa grana. Agora eu não sei qual carro que eu vou... Ah, eu acho que eu vou fazer a configuração no... Naquele lugar. carrinho vermelhinho lá da Vox que eu esqueci o nome. Bora concentrar aqui porque parece que eu... Olha! Caraca, vamos lá. Esse carro aqui tá muito bom de manobra, viu? Acho que eu acertei nas peças. Engraçado que aqui você não faz configuração de tunagem, né? Você só coloca as peças tal, e vai embora. Antes, como eu não tinha experiência, né? Não manjava muito bem de jogo, eu entrava no modo online sem tunagem. Às vezes eu colocava peça no carro, o carro tava, só tinha reta, ou só manobra. Era uma loucura, mano. Olha, o cara arrastou o carro ali na parede, hein, malandro? O brabo do o online do Horizon do 1, né? É, o pessoal arrastava na parede, mas o bom é que em alguns cantos tinha aquele mato que era de titânio, né? Que eu não vi nenhum ainda. Por enquanto eu não bati nenhum mato aqui que é, segura meu carro. Nossa, mano, tô viajando vendo se eu acho algum mato aqui. Quase que eu perco a corrida. Você tá parecendo sério. Escolha uma corrida e vamos começar. Ai, ah, é. vamos ver aqui, mano, esse evento classe A, velho. Deixa eu ver, cara. Será que eu coloco peças em qual desses dois? Em um FWD? Ah, eu vou no RWD, né? Tem a lista aqui, né? Pra quem quer ver as peças que colocou. Tá de boa, vai. Automático. do que qualquer um. Eles não vão jogar limpo. Então não espere que peguem leve com você. É pelo que eu tô vendo ali, colocou até largura de pneu no máximo, né? Vamos lá. o oh, bichão tá com potência. Olha aquele Hyundai, velho. Que dá bem grande Camaro. Nossa, aqui tem ele no Horizon 2 também, né? Acho que no 3 não tem Ou, ou no 3 tem eu Acho que no 3, no 3 tem E no 4 e no 5 não tem esse carro aí ó. Pelo menos eu, eu, que eu me lembre não Não velho, não freia não, cara Não freia não Olha o Olha o aerofólio do Siroco, cara Ih, rapaz Ah, será como é que é o aerofólio dos carros Retes, hein Depois eu vou fazer um teste Pra ver como é que é Mano, o jogo tá com a física muito, muito boa, cara. Muito boa. Sabe quando você tá no controle você sabe o que, que você vai fazer? É desse jeito. Não é aqueles jogos que uma hora você faz a curva, ele faz a curva de bota. A hora você vai fazer a curva, o carro capota. Ixi, toma cuidado. <risos> Ih, acidente. Não, vamos concentrar aqui, senão eu vou acabar perdendo essa corrida aqui, ó. Cara, engraçado que dependendo da velocidade que eu atinjo aqui, parece que o carro tá flutuando, ele tá solto, sabe? Se pegar algum bumping aqui, alguma curva de alta velocidade com alguns relevos, eu vou capotar mesmo, mano. É, o carro é solto, solto. É um simuladorzinho, né? De vida real. Muito bom, cara, muito bom. Quem não teve a oportunidade de jogar, tá? E ter um PCzinho bacana aí com desempenho de Xbox One. Eu vou até depois que eu montar meu PCzão aí, que eu já comprei a placa de vídeo, eu vou ver como é que roda no PCzão, beleza? Vamos animar agora. Estamos apenas começando. É, terminamos aqui os três eventos, eu acho que ele não vai liberar mais por enquanto. Eu vou encerrar por aqui, lembrando que o próximo episódio vai estar na descrição do vídeo, tá? Dependendo do dia que você está vendo. Se gostou, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Você é um de nós agora. Fica de olho nos outros motoristas. Você pode desafiá-los a qualquer momento. Apenas encoste neles e dê o um sinal.